O primeiro ponto é o parcelamento sem juros, que eles vão mudar né? o parcelamento sem juros. Esse daqui, na minha visão, é o menor dos impactos, tá bom? Então, mesmo se você tiver um anúncio premium, ele não vai parcelar em qualquer valor em até 12 vezes sem juros. Essa fac final 22737 é a que vai mandar aonde eles colocam. né? Ah, pedidos de 0 a 999 uma vez, depois vai subindo ó, duas vezes, três vezes de parcelamento, quatro vezes... Se vocês lembrarem bem, parcelas acima de cinco reais, desde que a parcela ficasse com no mínimo cinco reais, ela poderia ser feita em até 12 vezes. Então, isso está tendo uma leve mudança ali dentro, que na minha visão não impacta muito. Tá? A gente fechou alguns números da Black aqui, eu mostrei naquela sexta-feira de Black Friday, é, tickets de até 200 e poucos reais, as pessoas fazendo em, no máximo, no máximo, no máximo, quatro parcelas, cinco parcelas, eu não acho que é um grande impacto o fato de ser sem juros, só até nove vezes aqui em até R$ 299,00, depois ela sobe aqui né, para 10 vezes a partir de R$ 300,00 e para 12 vezes mais de R$ 1.500,00 aqui dentro. Tá? Então, eu não acho que isso daqui é o maior dos impactos, mas é uma mudança. Essa mudança não se aplica aos Shops. Então, no Shops vai continuar aparecendo lá o mesmo parcelamento antigo, se der a parcela mínima, até 12 vezes. O mercado Shops não vai ser impactado em praticamente nenhuma, só no custo do Fulfillment, que a gente vai falar, por quê? Porque o Mercado Livre quer expandir o Mercado Shops, certo? Ele começou esse ano um movimento mais agressivo, então eles não iam desacelerar essa frente, né? Eles querem acelerar muito o Mercado Shops, então ele não vai ser afetado, tá? Isso daqui é para quem deixava o dinheiro rendendo na conta, tá? A partir de 1 de fevereiro, conta PJ não rende mais no Mercado Pago. Aquele rendimentozinho ali, pequenininho, que ficava rendendo o dinheiro e tudo mais só vai se aplicar para a conta de pessoa física. Tá? Eles vão para uma linha mais de um banco tradicional para pessoas físicas e eles vão ficar com a parcela do dinheiro que rendia para PJ, porque eles vão usar esse dinheiro. A lei só afeta muita gente, afeta quem deixava o dinheiro parado lá. Eu, particularmente, não deixo dinheiro parado lá, a gente nem recomenda que vocês deixem dinheiro parado lá. Né? Então, isso daqui vai te afetar se você usava. Ah, vale, mas eu usava. Tá bom, então entre em contato com o seu banco e vê quanto que rende no seu banco, Vendeu, você saca e põe no banco, ponto. Tá? Então, de novo, isso aqui tranquilo. Esse ponto aqui, para volumes altos, ou para quem tem necessidade de capital de giro muito grande, vai afetar, que é aqui. Ó. Se você já tem a situação calculada, então termômetro acesinho né ali, então já tem termômetro ativo, você vai passar a receber em cinco dias após a entrega. Então, o MELI antes pagava em dois dias após a entrega. Com a mudança do dia 1 de fevereiro, vai começar a repassar três dias depois. Então, vocês devem ter uma média de mais ou menos quanto em quanto tempo o dinheiro ficava liberado e tudo mais. Isso daí vai andar três dias para frente. Logo no dia 1 de fevereiro, vai criar um buraco para a gente ali. E aí, depois, isso deve se estabilizar. Mas, mesmo estabilizando, se você tem um caixa muito apertadinho, você vai precisar se ligar nisso. Até a gente estava entrando em um debate, independente se você tem muito ou pouco dinheiro, isso vai te afetar se você precisar de capital de giro, vai. Os sellers grandes também sofrem bastante com isso, sellers que estão crescendo, acelerados, porque pensa, né? tipo, ah, eu vendo 300 mil, legal, você recebe uma média diária de 10 mil reais, vamos colocar assim, sendo sacados, esse, esse dinheiro vai andar três dias a mais do que o, do que o normal para você receber. Então, em ações de muitas vendas, Black Friday e tudo mais, o nosso dinheiro anda um pouco mais. Quais as vantagens que a gente tem no Meli nesse sentido? Que ainda bem que nós estamos nesse momento lá. As entregas têm sido cada vez mais rápidas, né? Independente das regiões que você esteja, se você estiver na MeliNet, ela tem andado muito rápido. Quem está no correio ainda vai ser muito afetado, porque, cara, você já tinha uma média de, sei lá, cinco, seis dias para entrega, mais dois dias para receber, isso vai virar, vai estender mais ainda. Mas a gente tem mais, acho que quase 4 mil é, municípios que são atendidos em um dia pelo MEG, tá? Mas isso daqui tem que ficar no teu radarzinho, se você tem um caixa justinho aí, é importante você simular é, esse ponto, tá? Lembrando que depois se você girar a primeira pernada, se a tua venda for constante, você não vai sentir. Você vai sentir se você der um pico de venda, por causa disso eu preciso comprar muito, beleza. Ah, caiu muito a venda nesse dia, você cria de novo um buraquinho maior, que antes era mais rápido de recuperar, tá? A partir do dia 6 de janeiro vai ter mais um ajustezinho no frete grátis, tá? cerca de 3% em média, aí a gente tem que ir lá, entrar aqui, custo para oferecer frete grátis, já está atualizada, é a FAC de final 22.778, então já está atualizada aqui. O que foi a grande mudança, tá? além do ajuste de 3%, que cada um vai ter que entender em que tabela estava e ver o que, que isso afeta realmente no teu negócio, mas... Eles igualaram ó, a região sul-sudeste e não vai ter mais diferença entre quem está no full e quem não está no full, igualando os dois pontos, tá? E eles citam aqui no e-mail, ó. Então tá lá a custo de oferecer frete grátis em todas as modalidades de envio, beleza? Você continuará contando com desconto de 50% do dobro, né? Tornando 50% conforme a sua reputação ali dentro e aqui eles trazem, ó. A partir de 6 de janeiro acabará o benefício das tarifas diferenciadas para seus frete grátis no FULL, dessa forma o custo será igual às demais modalidades de envio. Tá? Então eles vão igualar essas tabelas. Aqui já está igualado, o que a gente tem que esperar dia 6 é para ver se isso daqui vai igualar, mas provavelmente não, porque essa daqui já é a notícia atualizada. Tá? Para o FULL do restante do país, continua tendo diferença estar no FULL Então a gente tem aqui né, pessoas que estão no Santa Catarina, pessoas que estão no Lauro de Freitas, e etc., vocês continuam tendo uma tarifa diferenciada se não estivessem. Por que isso, Ale? Porque eles querem estimular a entrada e o crescimento do Fulfillment de Santa Catarina, a entrada e o crescimento do Fulfillment de de Freitas. Eles não falaram isso, mas é nítido. Né? Se eu mudo para Sul e Sudeste, onde está o maior volume, e eu começo a ganhar mais, porque eu igualo todo mundo, aqui embaixo eu mantenho a diferença que já tinha, é porque a gente quer ganhar mais onde já está estabilizado. Ninguém, não preciso falar para ninguém ir para o Fundo de São Paulo, né? Todo mundo já sabe que é bom estar lá. Aqui ainda eles estão expandindo esses Fulfillments. Primeiro que já tem um reajuste para todo mundo, ponto importante, tem que olhar. E esse reajuste, 6 de janeiro, tá? Então, esse daqui tem que estar tá no nosso radarzinho aí para mudança, tá? O repasse é 1 de fevereiro, como a gente já falou ali, e o rendimento também, Tá bom? Próximo ponto, acabaram as coletas grátis do Mercado Livre para o Fulfillment, beleza? Essa daqui tende a afetar bastante a galera que tem coleta grátis, a galera de São Paulo e de outras regiões que já tinham a coleta grátis. E aí, quem não é de São Paulo nessa hora, comemora enquanto outros choram. Por quê? A galera que não é de São Paulo, que não tinha coleta grátis, já pagava frete. A galera já colocava, até citei o caso da Alete, não sei se ela está aí, mas na época ela comentou até, ela falou, oh, estou pagando 5% do valor da nota, então eu acresço no meu custo 5% e tudo mais. Então isso traz uma competitividade maior para quem antes tinha que pagar para colocar um produto no full e vai continuar pagando, mas o outro cara vai ter que pagar e traz um ajuste e um cálculo nosso Tá? de quem não pagava e agora tem que pagar. E aí vem alguns alguns adendos. A gente estava debatendo hoje à tarde as coisas do planning day, a gente aproveitou para puxar um pouquinho e o Filipão levantou um ponto interessante. R$ 72 reais por metro cúbico, certo? Certo? Só que, por exemplo, se eu que estou em Ribeirão vou mandar para Cajamar, eu não tenho a opção de pegar meu carro, levar e tal, é tudo muito caro. Você vai pegar um caminhão. A última vez que eu mandei um caminhão, R$ 1.800 para mandar um caminhão para lá, e não era um caminhão gigante não, era um caminhão acho que chama, eu não sei se é 3, 4 que chama, tipo 1.800 reais para mandar. Então, dependendo da quantidade de envio que eu for fazer, os 72 reais por metro público vai ficar mais barato do que se eu fosse contratar um caminhão que eu tenho que sempre estar tá enchendo ele quando era por minha conta algum tipo de envio, né? Eu não consegui data, tem que pôr e etc. Ali dentro, tá? Outro ponto, a gente fez uma conta estando em São Paulo. O Filipão ainda falou, saindo da Zona Leste, jogando um carro econômico, fazendo 10, né? Ali você vai gastar uma média de 60 reais para ir até lá. Se você for mandar pouquinha coisa, ainda vai compensar você usar a coleta do MELI. Esse valor vai ser apurado e cobrado na fatura no mês seguinte. Qual que é o ponto importante aqui? A gente ainda não sabe exatamente como o MELI vai apurar, tá? Isso não ficou claro, eles não falaram. Então, ah, não, o cara do caminhão já vai medir? Duvido. Ah, a gente vai criar na entrada aqui, vamos marcar as caixas que chegaram e tal... A gente acredita que vai ser isso, né? Porque hoje eles já calculam né, a cubagem. Quando você seleciona o que você vai enviar, eles já têm uma média de cubagem a ser calculada. O que, que na minha visão a gente tem que fazer é calcular a nossa cubagem por conta se você for usar o MELI. Para poder questionar se for cobrado uma cubagem acima, alguma coisa do tipo. Ah, eu vou ganhar? Não sei, mas você tem que pelo menos saber que estão cobrando errado. Tá? Então, isso é importante. Ali, aqui que é um metro cúbico? né Para quem não sabe, é aí dentro, pega uma fita métrica, aí uma treina, mede um metro, um metro. Tipo, um metro para lá, um metro para cá. E um metro do chão para cima. Então, isso é um metro cúbico. É uma caixa de um metro. Pensa uma caixa com um metro por um metro por um metro. Tá? Então, você consegue facilmente saber quantos metros cúbicos estão dando o teu, o teu envio. Por quê? Porque você pode organizar, empilhar as caixas e medir. Tá bom? Ou medir volume a volume também e somar vai te dar a metragem cúbica Ao mesmo tempo, isso pode abrir caminho para outras transportadoras também, né? Porque vão ter regiões que não vão compensar. Ou, dependendo do tamanho do teu produto, não vai compensar você enviar. E vai ter produto que você vai sair na frente e você vai continuar usando mesmo que pago. De novo, o que o Melly quer aqui? Diminuir produtos inúteis no Fulfillment. Isso é um ponto que eles vêm batendo, começaram a cobrar 60 dias e etc. E o fulfillment continua lotado. Mesmo cobrando 60 dias depois, continua lotado. Caminhão, né? Quantas vezes a gente ouviu caminhão? Ou caminhão caminhão já chegou cheio para mim também, algumas vezes. Beleza, errado deles lá, ali dentro. Mas muito caminhão chegando vazio e o cara já passou em duas três lugares que não tinha gente. Eles começaram a cobrar, não foi suficiente, continua tendo, tá? As outras cobranças, as outras coisas. A diferença é que vai ter essa cobrança aqui. Para quem depende muito de envio e de coleta grátis, faça as contas. Duas formas para você fazer isso, tá? No final do mês, você pode apurar o que você gastou de frete do Mercado Livre, dividir pelo seu faturamento total e todo mundo ajudar a pagar a conta. Todas as suas vendas ajudam a pagar a conta, não só as que saíram do Fulfillment. Ou você pode fazer no envio. Ah, é um envio de dois metros cúbicos. O que eu estou enviando? Né? Qual o valor da nota? Ah, eu estou mandando uma nota de R$ 1.400. Legal, vou gastar 140 reais, 10% de acréscimo no custo do produto. Eu fiz a conta meio batida para ficar fácil, tá? Então, se você tiver um ticket baixo, se você já está no mercado competitivo e apertado, dilua sobre o todo, beleza? É melhor, porque senão você não vai conseguir repassar. 10... Quem tem 10 para repassar aí? Acho que ninguém, né? Mas alemão é o que está sobrando na mão. Então, ninguém tem 10 para repassar, tá? Mas existem esses caminhos para fazer. Qual a vantagem de tudo isso que eu já falei até agora, gente? É para todo mundo. Isso é uma baita vantagem. Porque se fosse só para a gente aqui, a gente já ia ficar puto. Mas é para todo mundo. Agora, primeiro de março, cobrança de armazenagem no Fufiunti. A gente já tinha dito que isso poderia acontecer um dia. A gente sempre falou, né? Surfem as ondas, aproveitem. Eu sou da primeira leva do Fufiunti deu um monte aqui que é da primeira leva né a galera aí da primeira leva do full onde o Mel ainda abria filial voltava a grana do frete e o Mel mudou e vai começar a cobrar armazenagem vamos olhar aqui então ó a partir de março haverá né custo para armazenar o meu estoque então já vamos começar agora o planejamento né embora o plan Game não chegou vamos começar agora o planejamento Primeiro ponto é, você tem até março para se organizar para que coisas que estão a mais não estejam mais lá, né? E você tem três meses para ir pilotando o tempo médio de estoque, para ir entendendo como é que você fica em estoque ali dentro, tá? Ale, posso pegar os meus anúncios principais e lançar diariamente o meu estoque que dormiu, todo dia, só para eu ter uma média nesses meses? Pode. É interessante, ninguém vai fazer isso por você, tá? Então é uma média, é uma forma interessante você fazer. Por quê? O preço não é alto, beleza? Eu não acho que o custo é alto, porque eles poderiam muito bem ir para uma linha de cinco reais o pacote enviado. Poderia ser cinco reais, poderia ser seis reais por pacote enviado ali. Eles estão cobrando por dia armazenado. Aí você tem que calcular primeiro centímetro cúbico do seu produto e aí eles foram dando um exemplo. Ó, esse aqui é um exemplo tipo um Malve. Ah, esse aqui é um exemplo tipo um notebook. Esse aqui é tipo um notebook. Ah, esse aqui é um produto grande, como se fosse um micro-ondas. Você vai pagar tarifa diária por unidade, tá? E aí aqui, pelo que a gente tem na mão e pelo que eles falaram, é independente de fulfillment. A gente está falando de menos de um centavo. Aqui eu tô falando de menos de um centavo. Aqui a gente já está falando de algo em torno de oito centavos, tá? Aqui vai mudando. Eles fizeram uma simulaçãozinha aqui. Tenho cinco mouses lá. No primeiro dia, eu pago aqui um centavo e meio, né? Para deixar esses mouses lá. No segundo dia, mais um centavo e meio. No terceiro dia, aí aqui eu vendi uma, ó. Fiquei com quatro. Então aqui eu pago 1,2 centavos. Aí depois, tipo, se a gente pegar essa média, nesses cinco dias eu paguei seis centavos para armazenar essas cinco unidades, tá? Então essa conta não é alta. Então, aqui a gente já começa a ter saídas. Pô, meu produto, ali, na verdade, ele está nesse daqui, ó, que eu pago 0,008. Beleza. Joga no Excel. E se esse produto ficar 30 dias? No pior cenário. Tipo, ah, eu tenho que repor 30 dias, porque a transportadora tem que ser isso, tal, tal. tal não compensa financeiramente para mim é, não repor 30 dias. Legal. Calcula aqui, né? 0,008, né? É, vezes 30? Vezes 30. 0,24. 24 centavos. 0,24 então, por unidade... O de, o de, cima, de cima, 9, né? 0,09. É isso mesmo. 9 centavos o de cima e esse daqui, 24 centavos para ficar lá. Pô, Ale, meu produto é mais tipo um micro-ondas. Vamos lá, 0,083 vezes 30, tá? Aqui dentro, 2,49. Esse daqui, ele já custa 2,49 para você manter ele lá o mês inteiro. Ale, para não errar, posso considerar isso no meu custo? Cara, pode. E depois você vai apurando o que você está pagando de armazenamento. 24 centavos é tranquilo, a não ser que o ticket seja muito baixo. 9 centavos também é tranquilo para você colocar. E aí você pagar 9 centavos para o teu produto ficar 30 dias no full e ainda ser embalar, despedido, não é alto. Porra, Alê, você está só defendendo o Meli. Não, eu já aceitei a mudança. Agora eu tenho que olhar o que é positivo nela e como que eu vou fazer com o resto. Não adianta ficar cortando o pulso e ficar lamureando. E, e agradecer porque não virou cinco reais. Ali, eu tenho produtos maiores. Cara, se planeje para ter menos tempo de estoque. Se você tiver um tempo de estoque médio de 15 dias, a gente está falando de um R$1,20. Em média, que você vai pagar para o seu produto ficar lá e armazenar. Não se aplica a supermercado. Todos os produtos? Não. Entrem lá. Ó, é aqui, essa aqui é a outra FAC 22801. Entrem lá e analisem as categorias que não entram. Tá? Isso aqui estava até expandido. Agora o Mery deu uma... Deu uma arrumadinha aqui, o layout estava diferente, ó, mas está bem detalhadinho. Se você vende aqui, dentro da categoria de supermercado, vai lá olhar, está aqui. Então, continua sendo um competitivo. De novo, Ale, por que supermercado não? Porque o Melly quer crescer supermercado. A gente está à frente da parte de onboarding do supermercado, né com o Melly, cara, eles estão acelerando muito o supermercado. Então, isso daqui acontece, já acontece em março, tá? Temos dois meses para simular, dois meses para entender o que vai acontecer. Tá bom? E para mudar, se precisar mudar. Pode falar, Filipe, se quiser. Não, só eu falar com você que eu, os números que a gente comentou não, não estamos aqui defendendo é nada, né? assim, aceitando o que vai acontecer a partir de 6 de janeiro, mas também lembrando, que se você comparar com qualquer full privado, né, a gente está num cenário totalmente positivo ainda, né? Muito, é quase de graça comparado com full privado. É isso. Eu continuo, continuo concordando com isso, tá? Essa daqui, para a galera flexera, que vende no Flex com frete grátis, depois de R$ 79, reais vai sofrer uma, uma quedinha ali na margem, tá? Essa daqui vai afetar muito a galera do Flex, que tem produto acima de R$ 79. Reais. Porque a gente sabe que o Flex, onde você ganha dinheiro do Flex para valer? O que tem frete grátis embutido, né? Porque aí você fica com aquela grana do frete grátis, mais o que o Meli repassava para a gente, e isso dava uma grana legal para você fazer balance, balancear os outros investimentos e tudo mais. A partir de 6 de janeiro, o MELI vai dar 10% só para a gente. Então, é irrisório, né? Você vai ganhar 89 centavos na sua região, 1:39 na região próxima e 59 região distante. Então, realmente, o teu frete do Flex vai ter que caber no frete grátis dentro do que você embutiu de frete grátis. Tá? E se você tem um negócio pautado de lucro em cima disso, já reveja. Tá? Isso aqui é 6 de janeiro, ó. não brinca com isso. A gente sabe de seller que tem estratégia que o dinheiro dele está na venda do flex, praticamente, em alguns produtos. Então, reveja isso, se é um produto de frete grátis, tá? Porque vai sobrar menos, né? Se você colocar numa média de um frete grátis ali de 16, mango, ali dentro, mais 8,40, tal, paguei 14 para enviar. Legal, você tinha R$ 9 reais ali de, de lucro, né? 9, 10 reais de lucro. Agora você não vai ter mais, né? Você vai ter só essa diferença do serviço do flex para poder fazer. Tá? Então isso daqui é uma mudança para quem usa flex. De novo, enquanto a galera que usa flex reclama, quem não tem flex aí, comemora. Porque isso vai tirar a competitividade de quem está no flex. O cara continua tendo competitividade do filtro, da entrega no mesmo dia e tudo mais. Mas enquanto uns choram, outros comemoram. A galera de longe que não tem flex, comemora. Né? A galera do interior de São Paulo, comemora porque isso vai tirando a competitividade, às vezes que o cara ficava muito agressivo no preço por causa disso. Tá? Então, revejam as tabelas. Ale, preciso rever tudo, meu Deus, eu tenho 50 mil produtos. Primeiro, você tem 50 mil produtos anunciados, está na hora de mudar isso. Mas o ponto principal é, pegue a curva A de vocês. Se vocês forem tomar prejuízo e quebrar, é na curva A primeiro. Então, tudo que a gente está falando agora, analise em curva A. A ah, mudança do Fulfillment, analisa a curva A do Fulfillment. Analisa o que está lá no Fulfillment. Se tiver que queimar a coisa parada, já manda embora. A gente já tinha a regra dos 60 dias, né? Então já manda embora. Você tem 70 dias, 60 dias literalmente para mudança, né? Vai dar 70 dias, 80 dias até a mudança. Então aproveitem para fazer essas mudanças, tá? Então, essas mudanças são as mudanças que vão ocorrer no mercado livre no primeiro trimestre, tá?